Esse papo de que gato é independente é desculpa de humano pra abandonar a gente no feriado e não se sentir culpado. Pensa que eu sou besta.